Belezinha pessoal, sete e meia da manhã. Tô aqui gravando vídeo para vocês. Tá um pouco uh, chuvoso aqui o dia em Erechim, Mas basicamente, o meu problema com espanhol. Quando eu quero falar que, como em inglês, né? I like her. Or she likes me. Em português a gente fala eu gosto dela, eu gosto de você. Ou ela gosta de mim. Entendeu? Mas em espanhol é muito complicado. Eu acho muito complicado. Porque eu tenho que falar. Me gustas tu. Então começa comigo e termina com você. Ou se eu quero falar que a menina gosta de mim. Aí eu falo, ah, eu creio que a ella le gusta yo. Sempre que eu tô falando em espanhol eu tenho um problema com isso. Eu não sei se outros brasileiros também passam por isso, mas já cometi alguns erros graves. E outra coisa, em português você pode falar tranquilamente que você gosta de alguém. Então não quer dizer que você ama essa pessoa. Sendo que em espanhol sim. Me gustas tu? Ah, me... como assim? Ai, Deus meu.